Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao primeiro episódio do Frontin Maringá, grupo de discussões de front-end do Dev Paraná. E agora, nesse primeiro episódio, a gente vai estar trazendo um assunto bem legal. Boa noite, galera. Hoje o Thiago vai mostrar pra gente um pouco de CSS Clamp, uma tecnologia que veio para mudar algumas coisas para ajudar a leitura de tela. Ele vai falar um pouco mais sobre como isso aí funciona pra gente hoje, tá? Legal, boa noite galera. É, eu sou o Thiago. É, como o Gui, o Júlio falou aí, trazer um pouquinho de CSS Clamp para vocês aí. Ah, CSS Clamp, né? A gente vai falar um pouco sobre esse cara e antes, né, um pouco antes aí de, de falar sobre Clamp, né? Do porquê, como surgiu, a gente volta um pouquinho aí para entender. É, as suas necessidades né, da, Como desenvolvedor aonde esse cara pode, pode Solucionar alguns problemas aí E auxiliar no dia a dia aí do, Dos layouts tá? é, Bom, já me apresentei né, Eu sou o Thiago Eu sou front-end Eu atuo aí também com, com o Guilherme né, é, Ali no Itaú E A gente vai falar então, Sobre mim e Max para chegar uh, no clamp. Tá? É, a propriedade clamp ela, ela é uma propriedade que lida diretamente ali com o tamanho. Tá? Então a gente vai falar de onde a gente pode inserir né, o clamp para lidar com o tamanho, vai falar sobre quais problemas ele pode resolver é, o porquê usar o clamp. E o antes disso, né, para saber dessa necessidade aí, do, do porquê que ele surgiu. Eu estou um pouco curioso para ver isso, hein? Vamos lá? Bom, a gente precisa voltar um pouquinho né, ao tempo, então nada melhor do que recordar aí, né, de volta para o futuro. E uma, uma suposição aqui, né, de um caso, é, um caso. É, de, de utilização de medidas, né. É, como eu falei um pouco antes de para a gente entender, né. Então, como a gente é, colocava um tamanho ali em um container, colocava um, um tamanho máximo ali, uma largura máxima de 780 pixels, por exemplo, com é, uma largura de 80%, né. Então ele respeitaria ali os seus 780 pixel máximo, né, é, mas lidando com uma largura de 80% apenas. Tá? Ah, no caso 2, né, é, já em, em uma única linha, utilizaria ali o um max width com um min, né, uma propriedade min de 80%, respeitando ali os seus 780px, tá? como valor ali máximo né, para alcançar numa, numa medida fixa. Falei, Julio. Eu vou dizer que eu, o máximo que eu já usei foi, foi isso aí. Boa. É, são algumas medidas aí que eu acabei pegando para trazer como exemplo, né? Inclusive, são medidas que, que, é, que era e que ainda é utilizada, né? em algumas aplicações ainda, ainda se vê. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre é, a quantidade de utilização de clamp que tem por aí. Isso é bem legal. É, no outro caso, né, é, utilizando aí o, o, a propriedade min, né, a gente vê é, essa ideia né, que o, o min faz. É, uma leitura rápida né, sobre ele, e, resumidamente, é isso. Né, o, se o valor min né, for 50% aí, e esse valor for menor do que o, os 400px, né? Um, como exemplo ali, eu coloquei a div, né? então tem uma classe min ali. Né? Então ela, ela passa a usar o valor de 50% da view. Caso contrário, ela vai receber o um valor máximo aí de 400px. Essa tá? é, seria a utilização do min. Tá? É, e a gente tem o universo, né? que é a utilização do max. Faz exatamente o, o, o contrário ali do min propriedade dentro do, do it, né, passa o, o max, então ele tem o um valor 50%, e se o valor for maior do que os 400px, aí a div, no caso o elemento, ele passa a usar os 30% da viva, caso contrário, ele vai usar o valor mínimo, né, vai respeitar o valor mínimo, que seria a segunda propriedade, que é o valor de 400px, né, ele é bem o, o contrário mesmo. Aí que surge é, quando você precisa utilizar um valor mínimo né, como, como preferência aquele valor máximo só que você precisa fazer o trabalho inverso dentro da mesma propriedade então, utilizar esse caso né, eu coloquei agora um p utilizando um font size aí, mas frente gente ter uma base utiliza-se o max passa o valor 16px passa o min como segunda propriedade e dentro do min tem o valor é, de 10vw é, e 50px como os valores de min tá é, eu sinceramente eu Thiago é, quando eu vi isso pela primeira vez eu me senti um pouco confuso tá é, fazer esse cálculo aqui né primeiro eu quero uma medida um valor preferido máximo e depois o meu segundo valor dentro da propriedade é um min que leva mais dois valores né isso me deixava um pouco confuso então eu tinha que fazer fazer isso funcionar e começar a redimensionar a tela para entender aonde que as coisas estavam acontecendo. É, e aí eu comecei a estudar algumas possibilidades, algumas ideias de o que, que a gente podia fazer, né qual solução poderia ter. É, para mim, pelo menos, o cálculo não ficaria tão confuso. E aí eu, eu acabei encontrando é, um cara chamado Max, né mas nem tudo são flores. tá Quando você começa a mexer com Max e Ben junto, é, pode ter algum problema. E eu dei uma vasculhada e eu achei que aqui rolou uma treta. Uma treta feia, tipo essas assim, né? Quem não era do Street Fighter aí? Rapaz, <risos> é, eu, eu, eu vou dizer que eu já apanhei muito para conseguir usar Min Max com font size, tanto que eu acabei desistindo e usando o bom e velho Rain. Sim, é, eles, eles funcionam... Ele... Bem, né? Diz aí Gui. Ele, as, ele aceita só três propriedades? Tipo, é é, tem que usar as três e. é no máximo três? É o no mínimo, o, o médio ali e até onde ele pode ir? É, nesse caso aqui, o que, o que é feito é utilizar o max que carrega é que aí você a propriedade. Tá nesse caso aí, você está usando o máximo e o mínimo, só que o mínimo dentro do máximo, né? Isso. Aí você tem a, a primeira propriedade do max, aí é, é o valor preferido do max, no caso, e a segunda propriedade do max, você carrega o um min, que vai ter mais ah, os dois valores dele dentro da propriedade dele. Né? Por isso, aqui acabava é, sendo um pouco confuso e rolava umas treta na hora de fazer o um cálculo. É. E, e quando rolou... Eu acho, tretas, a hora que eu vi, eu acho Pode falar. A hora que eu vi, eu achei que fosse... A hora que eu vi, eu achei que, que, usasse, que houvesse três entradas de dados. Achei que ele aceita. Porque eu, eu lembro de alguma coisa assim, de aceitar o valor mínimo, um valor médio e um valor máximo, não tem? Tem. O club faz isso. O, o, é. o club faz isso. Pode, ele... nada. pode ser. O club faz ah, é. exatamente esse, isso. esse processo. Entendi. E, e quando a gente fala que aqui rolou uma treta, eu dei uma vasculhada e em maio de 2020 no Twitter, isso deu muito assunto mesmo, né, porque o usuário começou a colocar alguns valores e foi justamente esse valor que eu trouxe aqui, né, é, ele descobriu que se você usar ali um, um 10VW, né, é ele pode trazer um problema de acessibilidade, né? E às vezes o pessoal até questionando, mas por quê? Eu fui muito, eu fui buscar muita informação, também fiquei curioso de por que um problema de acessibilidade. O problema é que dependendo do tamanho da tela, você... É, pode exatamente. Dependendo, dependendo do tamanho do, do view mesmo, né? do monitor, o que, que acontece? Você pode ter esse 10VW, né? ele pode aumentar tanto, né, ou se você passar uma medida muito pequena, ele pode diminuir tanto que ficaria fora do mínimo né, ou acima do máximo, que aí mais para frente a gente vai falar sobre essa, esse ponto que até quanto seria o máximo, é, seria o legal para uma questão de acessibilidade, tá? Mas... Usando exatamente esta medida, o usuário descobriu que tinha um problema que era causado por conta desse valor é, 10VW, tá? Seria um problema de acessibilidade, ele dobrava muito o tamanho. É, tá. pense, né, que 10VW é 10% do tamanho da tela do usuário. Imagina aquele povo com monitor 4K. É. Tipo, é bem... o, o, o cálculo, a, a lógica falha totalmente, cara. Nossa. Sim. E é, isso isso poderia também ser causado porque aceita cálculo ali você utilizando uh, o cálculo dentro de um parêntese. Né? Então você pode passar, por exemplo, um 2, um 3, um ou seja, 4VW mais uh, uma outra medida, que seja um pixel, seja uma porcentagem, seja um, um Ray, por exemplo, então, ele aceitaria e também quebraria. Então, né? ele jogou um valor 10 VW para entender que se você fizer um cálculo ali dentro também com um valor menor e esse cálculo acabar dobrando né, o, o tamanho da, do seu font size ali, você pode ter um problema de acessibilidade. E o problema é esse aqui. Tá? De acordo com o WCAG, né, uh, como ele diz aqui, exceto para legendas e imagens uh, de texto, o texto pode ser redimensionado sem tecnologia de assistência e até 200% sem perda de conteúdo ou funcionalidade. então é, a gente é, o que a gente sempre eu pelo menos eu ouço às vezes eu falo né a mesma coisa é você não precisa é, fazer com que o seu usuário né a pessoa que está ali é, quem utiliza a sua aplicação quem... É, Ler o seu conteúdo, você não precisa bloquear ele de todas as formas, né? Você fala assim, olha, né, se você quiser fazer um gesto de pinça que fala, né? Você dá um zoom, tá? Mas caso não, a imagem é renderizada sempre em um ali, né? As funcionalidades básicas que a gente já conhece. Porém, é, o WCAG diz que esse é o ideal, né? Que ela não... né? É, ser redimensionada, sem tecnologia de assistência, em até 200%. Então, quando a gente fala em até, não quer que passe né, de 200%, tá? É o em até. Né? Então, o 10VW ocasionou isso, né? Deu esse tipo de problema ou algum cálculo que aproximaria ao 10VW ali, tá? É, eu acabei puxando mais informações, então, por exemplo, ali no MDN, né? deixar o link aí né, para vocês também, só pesquisar lá por clamp, tá? É, permite definir né, o, o font-size que aumente o tamanho da VIM, mas não fique menor que o mínimo, que é o caso, e nem maior que o máximo, que foi o que a gente já falou, tá? Isso tem muito a ver com o que o pessoal utiliza, que é o Fluid Typography, né? Ah, uhum. E o, e o que, é que tem a ver esse menor que o mínimo, né? se você começa a trabalhar com medida relativa você diminui muito o tamanho de tela é claro que nós não temos celulares tão pequenos mas nós temos relógios né que hoje já utiliza tecnologia aí hoje né já há algum tempo utiliza tecnologia aí front-end ali né nos relógios tá é... por uma curiosidade é... a Apple eu não sei se mudou alguma coisa mas eu sei que tem um limite tá é para você subir um app, uma aplicação para loja, você tem um mínimo ali de acho que é 17px, né? então assim, você imagina que se você é, por nada passar uma base ali do, do seu do seu html que é 16, tá padrão você pode quebrar a aplicação e, e, e o seu aplicativo não, não, não vai buildar, não vai ficar disponível na loja, tá? Não sei se hoje está em 16, a última vez que eu vi estava em 17, tem que consultar direitinho na Apple. Mas, enfim, o que o Clamp faz é justamente isso, não permitir que as coisas fiquem menos que o mínimo, né? De acordo com a acessibilidade, de acordo com as diretrizes do WCAG, e não fique maior que o máximo, tá? Ele, ele acaba... É, permitindo que a gente não tenha esse tipo de problema. Tá? E né, não só tem esse tipo de problema, ele também facilita a vida, para a gente não ter que ficar fazendo esse tipo de cálculo que a gente viu anteriormente. Né? É, max, 16px, a segunda, o segundo valor dentro da propriedade Max é um min, com a primeira o primeiro valor dentro dela seria um 10vw e o segundo valor um 50px. Tá? Dentro do planp, do Seria somente isso, não tem max e mínimo trabalhando junto. Né? Nós temos uma, uma propriedade claim e dentro dessa propriedade tem três valores. O primeiro valor é o valor mínimo, o valor do meio é o valor preferido né? e o terceiro valor é o valor máximo. Né? Então, eu acho, para mim, pelo menos fica muito mais claro né, de saber. Eu sei que eu tenho o um mínimo, eu sei que o meu valor do meio é o meu valor preferido. E o meu terceiro valor é o meu valor máximo. Então, eu tenho que respeitar isso e passar isso. tá Às vezes, o pessoal pergunta, e se eu né, inverter essa, essa lógica aí? A gente está fazendo uma implementação de forma errada. tá Se você colocar o primeiro valor, ele tem que ser menor do que o último valor. Porque ele é o valor mínimo. É assim que o clamp se comporta. Tá? Então, esse é um exemplo. Um rem, é 1.5 rem, 8VW, e 3.5 RAM, Eu ainda passei alto, né, 8 vw, mas só para a gente entender que ele é o valor preferido. Ainda não é, não, não seria aí o, o ideal, né? Tá, de acordo com, com a sua aplicação aí. É, lembrando, né, Thiago, que o rem sempre se diz a respeito do, do root do documento, né, que é a font size que você seta no body, né? Então, Sim. nesse caso, se a gente por padrão, eu acho que ele assume 16, né? Eu, pelo menos, por, por padrão de, de, de, de desenvolvimento front-end, a gente sempre assume 16, né? Então, no caso ali, você está colocando o tamanho de fonte mínimo 1.5 vez, vezes maior, isso daria é, 24, né? 24. 24 pixels, o preferido vai ser, por exemplo, 8% do viewport da pessoa, né? Eu, eu, eu falo por cento, mas é, é o viewport, né? Então são oito partes, né? Então cada parte tem, tem um, um, um tamanho específico, né? Sim. E daí o máximo ali você jogou no, na estratosfera, né? Porque, nossa, <risos> três vezes. <risos> três vezes dezesseis é, já é bastante, né? Então, isso aí é muita acessibilidade, hein? Sim, é. é eu, eu realmente, né? O ideal seria começar com o um rei né? E e chegar no max ali com no máximo ali um dois né Um dobrar é. de tamanho mas é, são só exemplos mesmo né para a gente entender ali onde a gente pode chegar é, eu costumo sempre falar até uma coisa né eu quando eu estou testando as coisas eu costumo estourar né estourar para ver o negócio é, fazendo defeito ali como a gente trabalha com tela né sempre eu pelo menos eu gosto de estourar não não claro não exageradamente é, mas é isso, é muito. E um detalhe que é legal até que, que tu comentou, Júlio, que quando a gente fala de 8VW, 8, né, 8, 8 partes da, da Viewport, né, que às vezes a gente fala por cento também, mas você falou anteriormente, é legal a gente lembrar, porque tem as telas de, de 4K, então tem as telas de retina, né então a gente tem que entender que todas essas esses dimensionamentos, né? a renderização dessas telas, quando a gente fala de, de VW ou se a gente estiver falando de altura, de, de VH, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, porque a gente está lidando com uma medida muito boa para trabalhar, mas ela é um, pode ser um pouco mais confusa do que trabalhar somente com uma porcentagem. Né? cento é, é sempre um porcento. Né? Então, 8%, 8% de mil é 8%, e 8% de 100 é, vai ser sempre 8%. Né? Mas 8 VW de uma tela... É, de, de 4K, por exemplo, vai dar um resultado diferente de, de 8BW de uma tela é, da viewport, né no caso, de uma tela aí de qualidade né um pouco menor. aí Eu costumo brincar que trabalhar com essas unidades é uma faca de dois gumes. né Tem um momento que ela parece que é a solução para todos os seus problemas e daí quando você começa a trabalhar em resoluções diferentes do monitor que você estava trabalhando, Aí o bicho pega. Sim. Eu... Esse, é um, esse é um caso bem bacana, assim, que eu gosto do, do, da teoria do uso do clamp, né? Sim, é, eu, eu vejo o clamp como um cara que ele facilita muito o desenvolvimento, assim, em questão de medida, que faz até a gente evitar um pouco de a quantidade de, de, de breakpoints que a gente vai criar ali de media query que vai ser inserido, né? mas tem que ter uma cautela, ele não serve para tudo, né? Não dá. É isso, isso é bem válido de lembrar, né? Porque a gente não consegue aplicar aplicar em todos os casos e para para tudo, né? Então, para fonte ele é excepcional assim, mas dependendo do caso, já para outras coisas já fica mais perigoso estar tá usando assim. Eu acho que é válido como estudo, né? Assim, você como desenvolvedor está aprendendo, né, brincando com as propriedades e descobrindo assim, como vai ser seu método para você chegar ao resultado, né? Que o CSS a gente já tem um bom tempo, então existem maneiras, né? maneiras, mas hoje que seriam antiquadas, né? Mas antigamente era, era o que a gente era o que tinha, né? E hoje em dia a gente tem propriedades como o clamp, né? Que, que é algo sensacional, assim, eu acho bem válido, assim, e brincando com isso para você descobrir assim como vai ser seu a sua metodologia para estar tá resolvendo os problemas, né? A gente tem que sempre procurar essas maneiras diferentes, né? É uma opção a mais, né? para um conjunto para tornar o, o site ou app responsivo. Agora nós temos diversas formas, né? Tanto media query quanto agora clamp para font size. Ali daqui a pouco vai ter o container query, né? Que veio para acrescentar o media query. É bem legal. Eu tenho uma dúvida, Thiago. Isso aqui rapidinho. É, você já fez algum teste usando variáveis CSS? Tá. Eu, eu cheguei a fazer um teste. Eu não tenho aqui no exemplo, mas é, ele aceita, uhum. né? Ele aceita. Então não. você pode utilizar ali o, o CSS variables, né? Então você pode utilizar. Ah, é. Para quem quem está trabalhando ali com com pré-processadores, então você pode colocar suas variáveis ali dentro também se você vai receber isso aí de um, de um outro lugar né para quem já trabalha aí com tokens né então você pode passar as variáveis ali dentro também tranquilo tá? ele aceita sim é, mais pro Boa. finalzinho né não um spoiler já né a gente vai, vai ver sobre o que na use dele tá o um cara tá tá em alta aí né bem Legal. suportado aí pelos navegadores é, eu tô curioso para saber esse quem é use aí, né, porque é, lembrando, não o, o não quem I use é sempre uma ferramenta boa pra gente estar tá sabendo se a gente pode usar ou não algo. Sim. Tá, nem sempre, nem eu sempre a gente vai vida. ter nem sempre a gente vai ter ali um, um fallback assim, facilzinho para usar, né, um X para estar tá usando, né. Boa. Vamos lá, então, vamos pegar um a gente já viu alguns exemplos aqui, né? É, vamos ver aqui, então, de Clemp, de né? É, a ideia do Clemp, né? É, ele tem... Dessa tradução aí mesmo, né? Ele vem de prender, né? Eu já ouvi falar... É, a tradução mesmo é essa, né? Prender, eu já ouvi algumas pessoas falar sobre agarrar, né? É, juntar, né? Mas é, é essa ideia, né? De, de prender. Ele vem dessa dessa ferramentinha e aqui é um exemplo né então aqui bem puxado mesmo aqui o que a gente já viu né então eu vou passar aqui é... se o valor preferido né então falando aqui do, de um clamp né mesmo tá o valor preferido pode... for 50% menor que 350 px a div deve parar de encolher né a gente tem ali o valor mínimo é 350 px, tá? Então esse é o meu mínimo, tá? Então tudo foi menor que isso. Se a minha tela, né, tiver sendo sempre menor que 50%, menor que 50%, sempre minha tela tiver sendo menor é muito pequena, o meu valor mínimo do tamanho do meu container, ou da onde eu tenho a minha, minha classe ali, né, vai ser 350px. Tá? Se não, vai ser 50% do valor da, da view né, renderizando ali. Acima, eu tenho um valor máximo de 500px. É claro que eu coloquei 350, 50% e 500px para ficar bem no limite para a gente renderizar isso e, e ver isso funcionando. Mas o ideal é que uma tela tivesse bem mais aí do que 500px de máximo, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu vou passar por um exemplo de Min, um exemplo de Max funcionando e um exemplo de Clamp funcionando, que é esse exemplo aí que a gente está vendo, tá? Vou tirar. Vou pegar aqui, ó. Ai, isso eu vou querer ver, hein? Bora. Porque trabalhar com Widget, <risos> geralmente, é perigoso, né? Legal. A gente vê até é, uma diferença aqui, né? A gente está falando de clamp aqui com três, três valores aqui dentro da, da propriedade, né? Supondo que a gente, a gente vai entender o funcionamento do Min, né? Olhando aqui uma tela sendo renderizada com o Min, tá? Então, vamos passar aqui um, um Min que a gente tem aqui. A gente tem um, uma largura aqui, então, com um mínimo de 50% e... O, o, o valor de min, né, o preferido, e o valor max aí, de 400px. Então, os 400px estão tá dentro do, do container aqui, dentro do elemento, porque ah, a tela está respeitando aqui, dizendo que ele chega a um máximo de 400px, tá? Então, é o que está acontecendo. Quando a gente tem ah, uma largura total aqui, né, que, que já se torna, né, o meu total aqui, 800, por exemplo, tá? Então eu já começo a contar os meus 50%. Então, o meu container tem 50% do tamanho da minha, do, meu, do meu documento, né, do, da minha view. tá? total está lá em, vamos deixar aqui em 500, por exemplo, para a gente pegar aqui 250px é, de container, né, de elemento ali, tá? de div. né? eu passo dos meus 800px, aí ele respeita o meu máximo de 400px de elemento de div. Entendi. O max, ele é o, o que a gente já viu, né? ele é o, o inverso, do min, né? então a gente vai fazer o que ele respeite uh, o meu máximo de 50% e o meu, o meu mínimo, no caso, passa a ser os 400px. Então, como que está funcionando aqui? Eu tenho lá o meu a minha largura total, vou deixar aqui em 1.200px o documento. Aí, 1.200. acertei. 1.200. E a div, né, o elemento, tem 600px. Ele tem 50%, que é o valor do meu max. Eu quero que o max seja 50% o tempo todo. Não, eu quero que ele seja 50% até o meu o meu mínimo, né? no caso, o meu, o meu mínimo aí, o meu limite ser é, afetado, né? Então ele vai descendo. Quando eu chegar em em, em 800px, 800 aí travou. Tô meio ruim hoje aqui, mas deu para pegar, né? 86 aí pegou. Exatamente. Ele vai respeitar agora os 400px, né? Também é assim. Né? Não, vamos dizer que não seria um valor ideal para uma aplicação, né? mas para a gente testar aqui entender o funcionamento né? ele travou aqui em 400px, aí passou dos 800, aí ele chega lá nos, respeitando 50%, e aí por cento é, é aquilo, né? Por cento mesmo, né? metade, 50 é metade. Aí é mais difícil. E o que que o clamp faz já que ele tem um valor preferido, né? Essa é a ideia do, do clamp. É, eu trouxe o clamp aqui. Um, um, um elemento, uma div com o um texto também mas inicialmente eu queria que a gente focasse mais aqui nessa área do elemento né? nesses valores aqui tá? e aqui nesse, nesse valor, valor da view né? pra gente ver esse cara funcionando tá? então, basicamente o que o Clem faz é a junção do, do max só que respeitando o um valor preferido que é o meu 50% então eu tenho uma view que ela tem 1.295 aqui, está no, tá no meu limite aqui, né? Vou começar a diminuir. Vai, vai. Aí, no caso, ele vai cair, como ele está pedindo, 500 PX, né? Vou descer aqui abaixo de 1.000. Ele vai cair em 50%. Abaixo de 1.000, né? Porque está respeitando os 500 PX de elemento, tá? Ele vai em 50% até ele chegar no meu valor mínimo, que é os 350px. Se eu estiver em 700 aqui, ele cai para 350px. Para respeitar aí. Então essa é uma ideia de, de clamp, né? para não ter que fazer aquela junção de max e o um min dentro do max, como o min sendo o segundo valor do max no caso. né é, como eu disse, eu é, achei aqui um pouco confuso de primeira, então eu tinha que ir testando. Aqui, é, aqui para mim, é, só de escrever já fica claro o que eu quero. Né? Eu não preciso fazer aquele cálculo entre max e min o... fica muito claro. Talvez, na sua aplicação, você possa falar assim, pô, o Clamp para mim não resolve, o min já resolve. Se só o min resolve, eu utilizo o min. Se só o max resolve, utiliza utilizo o max. Agora, se você tiver que fazer um trabalho onde você tenha que usar o um max e o um min dentro do max, aí você deve usar clamp. Aí as pessoas falam, mas por que eu devo usar clamp? Né? Eu não posso usar o um max dentro do de min? Pode, mas o clamp surgiu para resolver esse tipo de coisa. Então... É, eu tá, é, eu acho, né, não mando, mas eu acho que você deveria usar Clamp, tudo bem? Ele surgiu para isso. Tá? É, eu acho que ele acaba sendo uma, uma opção melhor para side effects indesejados, né porque é, vai, a pessoa consegue deixar no um tamanho de tela que gera um bug, ele, você, até você entender que aquela brincadeira sua com o Mi Max não está dando certo, né, daí você já perde muito tempo, né? Então, o clamp ali já, já resolve, né? Eu consigo imaginar isso com o Willet, por exemplo, trabalhando com o mobile, né? Que daí, por exemplo, pega o container e ele vai ter esse, essa largura limite e fim, né? Depois, e vai ter essa largura máxima, assim, né? Porque imagina uma pessoa com, monitor, com, com um celular, entendeu? Por exemplo, com, com um iPhone 8, que tem 375 pixels de largura. E a gente pega uma pessoa com monitor de 4K. Imagina, assim... É, a, a, a pessoa, o layout tem que se esticar para um monitor de 4K, né? Então você já coloca ali, olha, cara, eu quero que, eu, que o mínimo seja isso, eu quero que o ideal seja isso, mas, ó, se você tiver com monitor 4K, teu seu limite vai ser esse, porque Sim. eu preciso garantir o meu layout. Eu, ele, ele é responsivo at, até certo ponto, né? É... Então, cara, eu tenho um monitor 4K, eu vou falar para você, eu nunca uso o navegador pegando tudo. Tipo, mano, não tem porquê você usar. Não só o navegador, mas qualquer software. Tipo, é muito raro você estar tá com uma coisa só aberta, né? E você, é. deixa, você deixa os dois, tá, tá visível. Porque, cara, não. Aí é aquela. Na responsabilidade. Tem que contar isso? Ou na responsabilidade. Tem que contar que a pessoa vai estar tá usando os 4K. Acho que tem que contar a possibilidade, mas eu acho muito difícil alguém que fica com, com, usando tudo, viu? É... Você usa tudo, Thiago? Seu monitor não é widescreen. Você usa? Você fica com a coisa aberta para... Tá? Não. Só se, for, só se for assistir Netflix, né? <risos> <risos> só se for assistir Netflix, né? Eu tenho um wide aqui de, de 20, é, 27, a 28. E, cara. É... É duas, no mínimo duas coisas no mesmo monitor e às vezes três, né? Agora mesmo que a gente está fazendo essa apresentação, eu tenho três, três aplicações é bom. no wide, né? Então... Exatamente. É, é, e me diga uma coisa, Tiago, o que mais você tem para mostrar para é, gente desse cliente aí, cara? Vamos, vamos, vamos, vamos ver mostrar. mais coisa aí? Vamos, vamos ver mais coisa. é Acho que eu acabei falando da, dos, dos browsers gigantes, né? Falei de TV dos browsers gigantes, que era uma das coisas a gente falar em limitar o tamanho máximo. Né? Porque quando a gente fala em responsividade, a gente fala muito em, em, em mobile first. Né? A gente sempre. Né, acho que. A, o negócio começou, a responsividade começou pensando nisso, né? Em mobile first, né? Pense primeiro mobile. Beleza, pode pensar primeiro mobile, mas hoje em dia não pode mais esquecer dos monitores grandes. E não são monitores grandes de resoluções ruins, né? São monitores grandes de ótimas resoluções. Então, a gente também tem que pensar nesse, nesse limite de tamanho máximo. Beleza? É... Mas, vamos lá, né? Dando continuidade, a gente falou também da, dessa fonte, né? Então... Acho que é interessante a gente, a gente mexer com, com essa fonte aqui e pensar no seguinte, ela, ela está diminuindo também. Né? Ela, claro, ela tem um limite máximo aqui. Você vê que a gente vai diminuindo bastante. Já cheguei em 50% do índice do, do ali. E agora, lá pelos 350, que a minha fonte começa realmente diminuir, a tá? é, é um diminuir. Do... Isso é muito interessante isso é bem legal esse é um dos casos onde a gente é, começa a pensar na, na ideia de, de fluid typography né a é, gente fala cara tem um, uma fonte flu, né, que trabalha aí de maneira fluida né é, sem ter tanto que aquela, aquelas quebras né de você ver ela, ela tá grande de repente ela é, é, é, abruptamente a palavra fala né ela ela diminui ou aumenta de uma maneira muito ela dá aquele na tela assim, né? é abrupto né? que, que as coisas funcionam tá? então o, o fluid da hipógrafa, ele permite isso, ele permite as coisas diminuírem dessa forma tá? é, aqui está sendo utilizado o plump tá? então numa dar passada aqui a gente vai pegar esse cara aqui, deixa eu tirar e pôr na aqui e aqui é, a gente viu esse caso então, né? voltando aqui para apresentação os 50% é o preferido, os 350px é o mínimo e os 500px é o máximo, né? Lembrando que só medidas de exemplo aí, tá? É, você falou onde mais a gente pode aplicar, né? A gente pode aplicar ali na fonte, tá? A gente pode aplicar é, em largura e border, tá? Border pega aí o um claim, border radius pega o um clamp Esse eu acho sensacional. É claro, não é legal testar, né? Às vezes você precisa por conta de, de monitores, né, de, de dispositivos mobile aí com, com telas de retina, por exemplo, você precisa que o border Rage tenha um, um tamanho um pouco diferente de, um, de uma outra aplicação aí, de um desktop, tá? É, e você já teve algum caso que você teve que lidar com retina display com isso? Não, nunca tive, eu, mas eu, eu falo porque uma tela, uma retina é... O né, como um, um, um, um 4K a gente está falando é muito, é, é, é um nível muito alto de detalhe, né? De vamos dizer assim, de perfeccionismo no pixel, sabe? Então, na medida, né? Então, eu acho que seria um caso de utilização. Acho, tá? Não utilizei, mas acho que seria um caso de utilização de Bobby range, por exemplo. Tá? É, ele funciona para Box Shadow também, né? Então, tudo que tem ali é a ver com, com uma medida. O clipe vai pegar. Tá? É, tem um caso que ele legal, né? Tem um caso que ele funciona legal. Eu trouxe esse exemplo aqui pra gente dar uma olhada. Tá? É, no grid. Tá? Ele funciona no grid. Esse exemplo tá? ele, ele foi colocado aqui na, no width e no grid gap, que ele também funciona no grid gap, que eu acho sensacional. Eu vou passar aqui a gente dar uma olhada, ver como que o grid se comporta. Aqui a gente tem um grid, vou é, colocar aqui e aqui. Aí, tem um grid aqui e aquelas, aquelas informações no grid gap e no grid dele, como que ele está se comportando. Tá. Então ele está se ajustando aí e o gap dele está tá diminuindo aí de acordo com o tamanho da tela, né? tamanho da view ali, que a gente está diminuindo. Também tem tamanho ali... Cara, minha mente explodiu vendo isso. Passado aqui, né? Tamanho em 4VW e um 100px, né? Então o gap, ele está funcionando ali... Com... Ah, ok é... Ele está funcionando com um gap de no máximo 100px, né? Também exorbitante aí, né? O gap só para a gente ver esse cara realmente funcionando na tela. É, essa tela que está apresentando ela é um monitor um pouquinho menor, né? No um outro monitor seria ficaria um espaço bem maior entre eles, mas acho que é legal a gente sempre fazer esse teste, né? Cara, quero ver como é que funciona. o gap. Então, põe o tamanho mínimo, põe o tamanho ali que você acha que é seria o ideal e põe o tamanho para explorar para você ver o afastamento ali. do... Né, o gap entre o grid. Tá? E o idf ali do, de cada, cada card ali né, dentro do, do nosso container. ali Então, é, como que ele se comportaria também? Teria no máximo ali os 200px né, do nosso, nosso container, 70% é o preferido e 80px é o, o nosso tamanho total. E aí dentro dele a gente tem é. os nossos, os nossos cards. Né. É, é 200 pixels de mínimo setenta por cento de preferido e e oitocentos né isso vamos aqui ó cadê aqui né sério aqui caiu em oitocentos px mas aí é os dois juntos né ou não é é, não, aqui não. é o valor do meu container, né? Aqui é o 800 px Sim. aqui é o meu máximo. Esse aqui é o meu máximo de, de tamanho, tá? Então, ah, ali aqui. não é o card, então. Não, o card os cards estão dentro do, da minha... Opa, os cards estão aqui dentro da minha propriedade, aqui do meu, do meu ah, tá. template. Ele está colocando um 200px aqui com a fração. Aqui é o meu tá container. meu container ah, isso aí que olhando, né? é, embaixo o, o gap. Ah, então ele só está só aumentando ali mesmo o tamanho um pouquinho da... E de acordo com a view, ele tá mexendo no, no gap, né? Mas então é só mais um exemplo, que ele pega, no, uhum. pega o gap, pega a largura, pega a altura, né? Inclusive o, o cliente pode ser utilizado no, numa altura também. Eu vou dizer aqui. que isso daí é quase um xadrez 4D, hein? <risos> Ai, deixa eu pegar aqui. Chegamos, né? Falei legal, né? Mas legal, mas e aí, né? Aí a gente fala é. que é use, né? Então, é, é importante. A gente já falou ali no início, né? Acho que, legal, aonde eu posso usar, qual problema ele me resolve, né eu já sei disso eu já sei a onde eu posso utilizar, né? ainda tenho que testar algumas coisas, mas está aqui, né? eu vou preciso vir aqui consultar, saber se o meu usuário, se o meu cliente utiliza um browser muito antigo, uma versão que, que o Clamp não faz sentido, eu não devo utilizar. Mas se eu tenho um mix né, de usuário e eu posso resolver um problema com o Clamp, e eu vou utilizar o clamp eu tenho que também garantir que o meu usuário que utiliza um browser que não suporta clamp também tenha a aplicação sem quebrar então eu tenho que utilizar o Kenaius e, é. e olhar e, e ver se tá tudo ok né claro é um outro detalhe aqui né aqui ainda é. fala sobre sobre clamp né é, ainda né é, é Kenaius tem que consultar e aí fica o, aquilo que eu estava falando. É, beleza, mas e aí? E se o meu usuário é, não pode né, utilizar? Tá? O, a aplicação desse meu usuário não, não suporta o clamp, né? Então, um, um detalhe, né? Aqui, né, do, do MDN, então a gente já vê que o, o famosíssimo, né? O Internet Explorer, ele como sempre, né? Ele está aí nesse, nesse lugar aí, né? Aceita quase nada, né? Tá? Complicado. É. Tá morrendo, né? Mas parece que não sai de moda. Então, tá aí. Tem que tomar um cuidadão, dar uma, uma procurada lá na, na documentação, ver sobre a utilização. Mas claro, legal. Bacana. Thiago você já acabou de falar. E se o usuário não tem como... É, utiliza um browser, não tem suporte. O que, que eu faço? É que você faz o seguinte. Essa, essa era a pergunta que eu tava esperando. Ai, cara. Você já foi direto nela, no fallback. Fallback. Queimou a pergunta. Queimou a pergunta. É Não, pode, ir, pode ir, pode ir. É, é, é, é bom que você já, já, já, já, já fez o um fallback, promoção mostrar fallback, cara. né? Marc time. Já... Olha aí. É. Essa foi boa. Fallback tá fallback. Vou mostrar fallback fallback para fallback, fallback não tem jeito. É, o clamp, né? então, assim, a gente como, como sabe, né, o CSS ele vai ler, né, então a linha de baixo vai sobrescrever a linha de cima. Então, é, a ideia é passar o clamp após uh, o, a minha linha que não tem clamp, né? Então, um exemplo aqui nosso, né, ele está jogando um, um padding aí de quatro Quatro RAIN e, e um RAIN, tá? É, garantindo que o seu browser não pega, não aceita, né? não suporta o clamp, beleza? Não aceitou o clamp, vai pegar a linha de cima, né? A nossa linha 2 aí da, do, do código. Se o usuário tiver com o browser que aceita o clamp, né? Que suporta a propriedade clamp, e aí tem uma coisa legal, né? Ele vai pegar um clipe aqui de 2RAM de é, como valor mínimo, um 10VW né, de valor preferido e um 10RAM de valor máximo, também só como exemplo, claro, né? Uns valores bem, bem exorbitantes aí. Né? E, e no eixo XY, né? Então, isso aqui contemplaria somente a primeira propriedade do pad, tá? É, o primeiro valor do né falando, não a primeira propriedade. E um, um rain aí no, no segundo valor. tá é, é o jeito correto de fazer garantindo s. E aí, às vezes, o pessoa pergunta, e quando eu devo usar né o um fallback? Sempre, né? Porque se a gente tem a certeza de que existe browser que não funciona... A não ser que você tenha a garantia, né, a certeza de que os seus usuários, né, quem consome a aplicação, não utiliza o browser que, que não dá suporte. Tá? Então, tem que ter essa garantia. Caso não tenha a garantia, faz o fallback, está tudo certo. Beleza? Muito, muito bem, Tiago. Apresentação boa, ótimos exemplos. Tiago, valeu por colocar esse, esse conteúdo aí, trazer para a gente, trazer para a comunidade. de uma coisa assim, você acha que a curva de aprendizado, dizer assim, mais de 7 para usar clamp é muito difícil? Porque, como eu falei lá atrás no começo, né, que a gente tem... O CSS lhe dá uma gama de opções de você estar tá resolvendo, né? E esse clamp parece que meio, cara, você está vendo um paradigma novo, né? Então, esqueça-me Max, use Clamp. Mas aí fica o pessoal, mas pô, eu, antes eu resolvia usando o Rain. Não, agora tem Clamp, né? Então, me, me explica um pouco, assim, você acha que teve uma, uma, uma curva de aprendizado muito grande, foi muito difícil você conseguir pensar? Não, eu vou fazer em Clamp. É, eu, eu comecei a ver o seguinte, eu, a, a minha primeira ideia de utilização do Clamp foi, como eu disse ali no no meio ali, né? Eu achei muito mais simples de ler o código, né? quando, eu, quando eu, eu vi que a primeira, o primeiro valor né, da propriedade era o mínimo, o segundo valor era o valor preferido e o terceiro era o máximo. Ficou muito fácil eu ler e entender né, quais medidas eu ia passar e, e quais as medidas que eu queria exatamente ali dentro, né? É, Resolve o problema de Max com Min. Né? A gente costuma falar Min Max, né? mas na verdade é Max Min. Resolve o problema. Eu nunca fui bom de fazer aqueles cálculos. Né? Acho que nunca fui e ainda não sou, porque eu sempre tinha que aplicar e ir testando né? e, e, e renderizando em, em diversos é, tamanhos de tela para ir testando. Com o, o Clamp, fica muito claro as medidas que eu estou passando. Né? É, agora, onde eu aplicaria? Né? Como, como você falou, é, existe uma gama enorme de, de opções, de propriedades CSS que eu posso utilizar e eu não preciso utilizar o clamp. Eu acho assim, é, você tem que ir na, na vibe do eu estou confortável e eu tenho certeza de que o que eu estou fazendo está certo. E aí... Beleza, não preciso usar clamp no que eu já estou fazendo com, com width, com max width, é, utilizando o min e utilizando o max e travando ali o container, como a gente viu nos primeiros exemplos com o max, né, com o max width, e aí ele faz ele respeitar o tamanho máximo. Tranquilo, se está resolvendo, beleza. Se você já está pensando em fazer alguma coisa, pensando em responsividade, telas menores e também... Travar uma largura um, um em telas maiores, é, eu acho que já poderia partir para um clamp. Devido à clareza que está dentro do clamp em passar essas, esses três valores, eu acho que a curva de aprendizagem, para mim, não foi tão grande quanto entender a utilização de Max e Min junto, tá? para mim. Né? É, claro, eu sempre vou falar assim, não sai utilizando porque é novo e tá... ah, vou utilizar porque é moderno. Não, ele surgiu para resolver um problema. né é Auxiliar na responsividade, para os tamanhos mínimos e máximos né, de telas menores e telas maiores com o valor preferido sempre. É... Porém, não é porque é novo e porque resolve um problema, eu acho que eu vou resolver todos os problemas. né ah, Eu até comecei ali dizendo que responsividade em uma linha. E é verdade, se você tiver uma aplicação que você dependa só de, de, de breakpoints, que lida com tamanhos, assim, com larguras, se você utilizar clamp muito provavelmente você não vai utilizar um, um, um breakpoint. Né? Muito provavelmente se você lida só com, com largura, porque ele faz esse trabalho. Agora, se em determinada largura você precisa mudar alguma coisa, um direcionamento, aí não tem jeito, você tem que pôr um breakpoint. E se você vai pôr um breakpoint, você pode utilizar um Rain lá dentro, diminuir dentro do Rain ou diminuir até mesmo uma determinada porcentagem num breakpoint. né Então, é, como é a palavra que o certo seria usar é resiliência né na, hora, na, na utilização do claim, né A gente tem que ter essa, essa ideia aí, né? igual você falou de mindset. Né? É, eu andei... Pesquisando, entrei em alguns sites, né, baixando alguns templates free, né, de, de WordPress, é, até template free mesmo de HTML puro, assim, puro não, HTML, CSS, JavaScript, e é, eu percebi que mesmo esses gringos, assim, os caras não utilizam, né? E eu comecei a me questionar e pesquisar cada vez mais e eu entendi que isso acontece porque isso é novo. tá é, Mas existem outras coisas mais simples é, que, ou mais, não vou dizer mais simples mas mais habitual que resolve os mesmos problemas tá que o Clay. Legal. Tiago, e a performance disso? Chegou a dar uma olhada? Cara, eu não, não cheguei é, investigar assim a fundo, né, colocar ali na no, dar um F12 ali e começar a abrir as configurações, não. Mas o que eu tenho lido é que o fato dele trabalhar em uma única linha com a propriedade e, e respeitar isso sem ter um breakpoint, ele não tem que ficar recalculando toda hora que você redimensiona, né. Então você é, tá... me, me preocupa o reflow disso, né. É, então, eu, eu, não cheguei, eu não cheguei a procurar muito. O que, eu, o que eu andei lendo é que você não tem um, um problema porque você não fica é, recalculando um breakpoint. Faz, ele faz o um cálculo para você de acordo com, com a medida da sua view. Né? É bem automático ali, mas é, seria um tema interessante ali de, de buscar para dar uma investigada. Né? É, o, o que eu o que eu pesquisei aí lendo né como eu falei eu não testei o que eu entendi é é assim né quando você tem um breakpoint o cálculo para redimensionar ele ocorre dentro do breakpoint então se você põe um rei um percentual ali um percentual ali dentro do breakpoint é, o cálculo ocorre dentro do breakpoint né então ele está calculando né uma, uma largura ali ou uma margem é né, com rem ou com porcento dentro do breakpoint com o PEMP, ele no momento em que está sendo render, é, é redimensionado ele está fazendo cálculo então realmente pode pode ter um custo eu não creio que seja um custo alto tá? até porque também a gente está tendo uma diminuição talvez aí no, em questão de de quantidade de propriedade mas seria interessante né, investigada o Google, o Chrome, está fazendo umas mudanças que ele sabe que a gente, às vezes, dá umas, umas passadas do limite, e ele está mudando a quantidade de vezes que ele verifica, então ele está ficando, eu não lembro exatamente qual que era a técnica, mas uma coisa que ele verificava sempre, agora ele, ele espera um tempo a mais, e esse tempo a mais que ele espera para realmente trocar o dom, para realmente mexer no dom, Faz tipo. É... Deixa de consumir muita coisa que consumia antes, porque qualquer alteraçãozinha ele já alterava, sabe? Qualquer. Ele vinha alterando mexendo no dom. Agora ele tá esperando um pouco para ver se realmente vai ser necessário e aí sim alterar o dom. Eu não lembro exatamente a explicação, eu tava antes de dormir assim. Vocês querem ver a dica agora? Ou... Manda aí. Isso aí. É um, é um lugar onde você pode escolher qual propriedade, qual método, qual API você quer verificar. E esse gráfico aí é o gráfico de uso, de vezes que o método foi, foi usado. Só que aí é do Chrome, né? Não é todos os navegadores, é do Chrome. Mas o Chrome é uma boa base para saber se estão usando ou não aquilo que você quer usar, né? Tá bom, hein? Nossa, e tem, tem tudo aqui, né? Tem tudo. Tudo do CSS, do JavaScript e acho que é isso. Só. CSS e JavaScript. E o use cara, a gente usa ele de forma muito superficial. sabe A gente vê aquela tabelinha lá, mas ele tem informação pra caramba. Não sei se vocês já viram. O QNiUse é, é super completo, né na verdade. É que a, gente, a gente normalmente busca, é. busca somente por aquilo ali aqui que a gente. vê é, a tabelinha, né? É, tá pesquisando na hora e, e olha aquela tabela e. Ah, suporta e não suporta e tá tudo certo, né? Mas na verdade você tem que dar uns cliques ali e, e dar uma investigada, né? Boa, eu gostei disso aqui, eu não conhecia essa plataforma aqui. Chrome. É, platforms. isso aí é pouco conhecido, cara. É. Eu vou deixar, é. em, vou deixar em favoritos aqui. Faz isso, mas vai se arrepender. Muito mas bom. tem que ser aquele favorito que você visita, hein? Não pode ser aquele favorito que a gente tem o costume é. de deixar lá jogadinho de no é. um canto lá. O Chrome de vocês tem aí é, lista de leitura? É, eu utilizo o Brave, né? Então não tem. Ah, é. Vou mandar um, mandar um print pra vocês aí. Mas eu tenho. Mas eu tenho uma extensão aqui chamada. Até fica uma dica, é chamada Pocket. É bem legal. Ah, você me mostrou já. Mesmo. Mostrei uma vez. Você coloca até... Uhum. Coloca... É, nomeia No ali, né, algumas... Tipo, cria uns... uns nomes ali para você depois fazer um filtro, né? Então, por exemplo, você cria ali um... Dentro do Pocket, você salva aquilo ali, né? Como se fosse salvar em favoritos aí você nomeia, por exemplo, esse link aqui, você nomeia como... Web... É, dev... É, Estatística, né? coisas que vão te fazer lembrar do, disso que você precisa. Então, quando você abrir o seu pocket e, e procurar por aquela tag, por exemplo, você vai trazer tudo que você, você utiliza. Então, eu separo algumas coisas por trabalho. Assim, sabe? Então, o que é de acessibilidade, eu ponho lá, a 1 y né? o que é J, JavaScript, eu ponho JS, e aí, quando eu vou procurar no pocket, eu já. Um, um, uma busca ali, eu tenho tudo que eu preciso, bem legal. É, bom, então acho que é isso aí, né, Thiago? Valeu por colocar esse, esse conteúdo aí, trazer pra gente, trazer pra comunidade. Aguardamos o próximo. Opa. Pessoal, mandem call for paper. E valeu, Thiago. O Vedovato. Muito obrigado, Thiago, aí, pela participação desse primeiro episódio aí. Obrigado aí pelo, pelo tempo e pela participação e por esses exemplos aí super práticos. Valeu, eu agradeço aí vocês aí, agradeço o convite, né, vocês dois aí, e, pô, sensacional. E claro, né, quando tiver conteúdo novo aí, eu dou um toque, a gente faz uns testes aí, traz aí pra galera, beleza? Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. É isso aí, valeu.